Olá, você está sintonizado no canal Webtech 5000, de olho na tecnologia. E para ficar por dentro de tudo que rola no canal, basta você se inscrever, ativar o sininho de notificação. Os vídeos estarão aí na tela e os demais links abaixo na descrição do vídeo.